Todo mundo mascarado, olha só aí. minha life I grew up thinking that asbestos was safe. so we lost my father we lost my mother and two of my brothers. anche se si potesse lavorare in sicurezza l'amianto io non ci credo perché c'è sempre qualcosa il filtro che si rompe l incidente. L amianto è cancerogeno ma perché dobbiamo lavorarlo ancora Fight for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 É, por isso tinha uma máscara bem pequenininha assim, mas aquilo ninguém nem usava, não tinha muita pressão para usar, ela era muito ruim. Então, aquilo, o pó entrava na máscara, você apunhava e acabava aminalando o próprio pó que, você, que a máscara pegava. Eles davam aquele pó que saía das máquinas, né? os caras levavam para casa, cimentavam um o quintal. Depois a mulher varia aquele pó saía, ela aspiravam. Uma vez, quando a máquina lá quando um filtro novo,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 Tem é mais cansaço. Se tá sentindo mais cansado? Sim. E tá tendo Tanto chiado é, então. no peito? Às vezes assim, você em dia tá andando bem, mas tá em dia que. Que já não consegue andar tão bem. Ainda não foi. Pra nós aqui no Brasil ainda não foi. Estamos esperando esse dia chegar. Na bom? E a volta? É eu estou aqui há mais de 10 anos, é, eu perdi muitos pacientes, é, era, pacientes graves já foram a óbito com pouca idade, em torno de 50 anos. Em termos de cura, nada para proporcionar, tratamentos são tratamentos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 a internite abriu um outro escritório aqui em Osasco. Aí ela voltou com esse escritório, voltou novamente e saiu. Churrasco no clube, palestra no clube e cesta que vinham. Como a Abrea estava mandando fazer exame na Fundacento e no Incor, aí a internet começou a chamar o pessoal para fazer exame pela internite.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 Já Jair Sulima convidado desta comissão para a vossa É importante ressaltar que há alternativas ao processo de utilização da fibra de amianto para se manter emprego neste país. É importante ressaltar que não é a quantidade da matéria prima que produz a doença, é o contar de uma única fibra. Pode desencadear isso. Votação, parecer o deputado José de Ascari, projeto de o projeto lei zero sete nove barra dois mil deputado, concorre, como se encontre, aprovado desde 2001,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 Algumas pessoas são contra, outras são a favor. E todo mundo defende seus pontos de vista apaixonadamente. Ainda não entendi por que algumas pessoas dizem que o amianto é um risco para a saúde. Ver que existem dois tipos de minerais chamados de amianto. Crisotila e o anfibólio.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 material aqui que vocês estão trabalhando, sabe o que, que é essa teiga? Amianto? É. Amianto, né? É, amianto. Mas vocês já ouviram falar que essa teiga aqui, ela, esse amianto, ele é um pó. É, já que, quis ele é falar. que ele é cancerígeno? já está escrevendo isso. Uhum. É. Nós sabemos. Já a gente já, a já a gente trabalha sabe, muito tempo. É. Mas falar que é como é esse a, né? a, assim, a gente não. né?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 Ele fez sozinho, foi tudo ele que fez isso aqui. Ele cortou, ele serrou, ele montou a parte de madeira, a parte de, das telhas, parede. Serviço braçal mesmo. Aí me fizeram uma pergunta assim pra mim ontem assim, o que o aumento causou na sua na tua família? Eu falei assim, ele... Arrancou, né? Parte da minha família, assim.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 Põe exame, vai buscar a gente aqui, levar, trazer, e remédio, tudo, enfim, é muito é bem. É porque a gente adoeceu lá, né? É, tem que cuidar mesmo.